E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei para vocês o tão aguardado especial de Halloween e eu disse pra vocês que ia eu fazer, eu pedi pra vocês mandarem fanarts de aliens caracterizados com o tema Halloween, né? Vocês mandaram aí no Discord e tudo mais e eu vou fazer hoje esse vídeo aqui. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá, eu vou começar aqui com os aliens do Imaginato E cara, o Imaginato, ele tá de parabéns por causa que ele não criou só um alien, só dois Não, cara, ele tem 150 aliens, ele tem todo o um arsenal Se eu quisesse, eu poderia fazer uma série de vários vídeos só falando dos aliens do Imaginato Porque o cara manda muito bem, entendeu? Então, um salvezão pra ele, o um cara manda bem demais Eu escolhi aqui três aliens pra mostrar aqui no vídeo de hoje, beleza? Do Imaginato que tem a ver aí com o tema Halloween E o primeiro deles aí que pra mim é a cara do Halloween É o Abóbora Assombrada O nome da sua espécie é Aboborim E ele tem uma subespécie que são os abobrões né? Que é uma subespécie evoluída do aboborim O seu planeta natal é o Imaginalia. Na verdade, todos os olhos do Imaginato, eles são desse planeta Imaginalia. É engraçado, né? É como se fosse um planeta Terra 2.0, que aqui na Terra, né? A gente tem várias espécies e tudo mais, uma biodiversidade, entendeu? Então, no planeta Imaginalia, tem muita tivesse 150 espécies, tá ligado? É quase como se fosse um mundo Pokémon ali, até né? Tem até o um negócio da evolução. Mas, enfim, em quesito poderes e habilidades, o Imaginato, ele nos informou que ele tem a manipulação de plantas e fogo e também também energia da escuridão no caso assim a manipulação de plantas faz sentido sim por causa que é uma abóbora né eu até imagino ele fazendo como se fosse um exército, assim, né, controlando as plantas, aí as plantas, elas tivessem cabeça de abóbora, Tive semelhante aqueles monstros que apareceram lá no episódio Encantada, com certeza, né, o episódio que o fogo Fato desabrocha, né, aí lá em Anotron apareceu aqueles monstros lá, dominado pela, pela Encantriz e tudo mais, né? aí depois o fato vai lá e controla eles. Eu imagino um, um negócio assim que ele poderia fazer e além de outros poderes também, né, derivados aí da manipulação de plantas. Agora, fogo, assim, na minha opinião, porque, né, o Alien é dele, então ele que tem que criar e tem que elaborar os poderes, mas assim, na minha opinião, eu acredito que Poder de fogo não faz muito sentido assim Entendeu? Com um alien de abóbora Eu acho que faria mais sentido ele ter O poder de luz, entendeu? Eu sei que é bem irônico, né? Por causa que ele tem a energia Da escuridão, mas no lugar do fogo Eu colocaria um poder de luz por causa que A abóbora, né? Ela é utilizada para fazer Lanterna, né? Abajur, assim né? No dia de Halloween eles fazem umas Lanternas de, de abóbora e tudo mais Eu acho que faz sentido ele ter um certo Controle assim da luz, que é até legal Fica um contraste, né? Tipo, ah, ele tem um poder de manipulação De plantas porque é uma abóbora, aí ele tem o poder da, da manipulação também da energia, da escuridão e da luz, entendeu? Pra ficar um negócio assim, bem diversificado para um alien só Eu imagino ele usando assim, um poder de escuridão semelhante ao Barba Negra de One Piece, né? Que ele tem a fruta Yami Yami no Mi, entendeu? Eu acho que seria algo semelhante Mas assim, outras informações que ele deu sobre esse alien é que ele disse que durante a sua evolução Ele acumula energia o suficiente para crescer, assim aumentando o nível do seu poder máximo ele é uma espécie bem brincalhona e gosta de aprontar brotando raiz como armadilha para pegar outros seres ou criando ilusões com o seu poder de sombras. Aí, ó, é uma coisa também que ele faz, né? Vamos dizer que ele cria um genjutsu das sombras aí. Aí, raramente ele usa o seu poder de fogo para brincadeiras, mas é bastante usado em combates contra inimigos da sua espécie. No caso, para mim, o parecido dele usar é o poder aí da luz né para combater os seus inimigos. Aí, devido ao fato de poucos membros da espécie Conseguirem evoluir, a sua evolução é considerada uma subespécie e é chamada de. O seu despertar Tá aí a aparência dele, eu achei bem legal Essa forma dele, nessa né? subespécie Que ele tem como se fosse um machadão Assim, ele fica maiorzão É uma vibe assim, bem Pokémon mesmo né? Tipo, ele evolui, aí cresce Aí algumas é características a mais entendeu? Eu gostei mais né? Comenta aí se você gostou tipo, Da forma original dele Ou da subespécie Pra mim, na minha opinião, eu achei bem legal a subespécie Bom, o próximo alien aqui, o nome dele é Zumbisauro, a sua espécie é Skullsauri, não sei porquê, mas isso me lembra de Digimon. E o seu planeta, né, assim como todos os aliens do imaginato, é o planeta Imaginalia. No caso, como poderes e habilidades, ele tem uma força aprimorada, né, porque é um dinossauro, além que ele é feito de ossos e tudo mais, né, ele tem... É uma pele assim de osso, como se fosse uma camada extra do corpo dele E realmente faria sentido, ele tem uma força aprimorada Acho que também faria sentido, não tá dizendo aqui Mas acho que faria sentido ele também ter como uma ameaça aquática né? Que tem um exoesqueleto, assim, uma coisa para fortificar, dar mais existência a ele também Inclusive ele tem a criação de ossos Eu acho que seria legal se ele tivesse os poderes igual do Kimimaro de Naruto entendeu? Então é uma manipulação assim, crescer, fazer crescer o osso dele, controlar essas coisas ele também tem aí o controle dos elementos da natureza Que eu acho que é um poder que não combina muito com ele assim Mas ok, de boa, ele seria, vamos dizer, com um avatar aí. O outro poder, ele tem também o um poder de dragão Usar chamas verdes, eu achei legal isso E aí na foto, inclusive, tem um outro alien aí Que também é do Imaginato Mas se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo Falando de mais do Imaginato entendeu? Então esse alien aí que tá aparecendo junto com o zumbi zumbis Fica na curiosidade pra vocês, viu? Mas como curiosidade, né? Falando em curiosidade bem Inconveniente eu falar isso agora. A espécie dele ela sobreveu à era da extensão. Ele é classificado como um fóssil barro dragão. Ele é naturalmente um predador e adora atacar filhotes de elef elefantois, que é uma outra espécie aí de são vários ares, né? como eu falei. E a sua mordida pode destruir rochas metálicas Bom, como o último alien aqui do Imaginato, eu escolhi o Mr. Bobos, ele é da espécie Fantasion E como poder ele tem a manipulação de luz e escuridão, que assim, é meio engraçado, né? Por causa que o outro alien lá, o Abobra assustador, também tinha esse poder Então assim, pra mim eu substituiria, entendeu? Pra não ficar o poder igual Eu colocaria pra ele ter um poder assim, ele são um palhaço fantasma, entendeu? Porque é dito que ele tem intangibilidade também ele pode voar, né? então ele faria umas brincadeiras assim, tipo um poder como se fosse o Joker, entendeu? Só que sem o Toon Force, tipo alguma coisa assim relacionada à brincadeira mesmo, tipo a, a pregar a peça, essas coisas Só que com poderes de fantasma, né? Já que ele tem, lembra um pouco assim um palhaço, né? O visual dele e tudo mais Bom, o próximo olha aqui, o nome dele é Craso mas por algum motivo eu gosto de chamar ele de A Criatura Não vou explicar o motivo aqui, é um motivo mais por fora aqui do canal, mas enfim, o nome da sua espécie é Asgard Kree, e o seu planeta natal é Anur Yokai Um Yokai, interessante né, nome interessante, mas enfim Ele é um alien do sistema Enor também né, e a gente dá pra ver que ele tem um visual assim bem bizarrão né? bem esquisitão Mas assim, com poderes e habilidades eu achei bem interessante os poderes dele aqui. Né? ele pode pegar a sua própria cabeça e girar ela em uma velocidade muito alta Aí a cabeça fica super energizada e ele pode bater no chão, com a cabeça, causando um impacto elétrico muito forte. Ele pode jogar sua cabeça nos inimigos, fazendo ele explodir, causando muito dano. É uma coisa criativa, tá ligado? Tipo, você arrancar a cabeça e pô, daí a criatura, ele pode regenerar sua cabeça explodida e ele pode até criar mais do que uma cabeça. Ele tem um nível de resistência do, do igual do armado Interessante isso. Aí, como fraquezas, ele não é tão forte quanto aparenta. Isso é meio... É eu acho que tipo, se ele jogar a cabeça assim, bem longeão, ele, eu acredito que ele tem ele tem uma certa força, mas ele o sal grosso também é a sua fraqueza. Caraca, velho, é um vampiro. Aí a sua cabeça não para de falar. É isso, realmente é uma fraqueza. Tem gente que fala pelos cotovelos, isso é chato. E o corpo dele não enxerga, obviamente. Então, se ele perder a cabeça dele, já era, né? Agora eu esqueci de falar: a criatura ele foi feito pelo meu inscrito, o L de Halloween, beleza? Então, um salve aí pra você, cara. E vamos aí para o último alien do vídeo foi feito pelo Arqueu, que o nome dele é Matéria Negra. O Matéria Negra, ele é um Turgurum purpuratus do planeta Dusta. Com poderes e habilidades, o Matéria Negra, ele pode esticar o seu corpo e a sua cauda para formar um círculo de 10 metros. Esse também pode ser diminuído para um efeito mais forte, porém a altura não de diâmetro após isso seu corpo começa a se deteriorar é um gás roxo e algum tipo de massa preta depois uma torre feita dessa matéria preta começa a subir a 30 metros espalhando gás roxo por toda a parte e fazendo um som extremamente alto e quem inala esse gás pode sentir convulsão tontura e emoções mais intensas essas coisas aí essa área de efeito é como se fosse o corpo da matéria negra expandindo aí dentro de lá ele pode materializar diferentes partes do corpo dele Como uma boca gigante, pode lançar os espinhos dele, etc, etc E dentro dela tudo fica mais embaçado, é um tom mais escuro que o normal Então realmente ele é um arte de ralo, imagem ele pode criar o que ele quiser ali dentro da fumaça e tudo mais para assustar a pessoa E também ele é bastante forte, né? Considerando que ele tem 30 metros de altura e tudo mais e Ele ainda pode se expandir, né? Como dito aí Ele pode se esticar E a informação que o Arqueúdo deu pra gente é que a sua força, o máximo da sua força é equivalente a um soco em tocusta. Mas às vezes ele consegue quando ele está ali naquela forma né, do gás, tá ligado? E igualmente com a sua velocidade. Que na sua forma normal, né, ele, ele não é tão rápido assim a chegar a 20 km por hora. Eu falo isso como se eu conseguisse chegar a essa velocidade todo dia, né? Mas, enfim, agora na sua forma lá do gás, né, a forma diária como é chamado aqui, ele pode chegar a uma velocidade podendo ir 30 km por hora até 300 km por hora aí como fraqueza a forma da área dele é limitada então os turuns purpurados só podem manipular lá se o inimigo sair de dentro né, da, da, da área lá que ele criou então vai ser difícil vencê-lo então quem tiver controlando a área tem que fazer de tudo para a pessoa não sair de lá Aí a forma da área tem um tempo limitado também, mais ou menos uns 50 minutos, que, cara, <risos> eu acho que dá tempo, né? O Omnitrix tem o quê? 10, 15 minutos, ainda pode virar outro ar. então eu acho que daria bastante tempo. Aliás, não sei que ele tivesse com um controle de mesh, se uma batalha intensa, ele tivesse que passar é, muito tempo lá e tudo mais, aí passar os 50 minutos e não conseguir derrotar o vilão, aí é meio complicado, entendeu? Mas eu acredito que é um tempo bastante bom. Só que aí é que tá... Se você abusar dos poderes, esse tempo pode diminuir, entendeu? Então vai depender também. Como, por exemplo, se ele atacar o equivalente ao soco no Tocústico, o tempo vai diminuir para 25 minutos. Aí pode ficar na posição de círculo, em quanto tempo os turgurumos purpurados estiverem virando o gás roxo e a massa preta, eles ficam extremamente vulneráveis. Mas esse estado só dura 10 segundos. Então, é um olhar assim bastante interessante. Eu gostei do conceito dele e tudo mais, né? Como funciona. É uma coisa assim, realmente, que é bem diferente. Eu gostei dos aliens aqui que foram criados aí para o Halloween. Comentar qual dos aliens você mais gostou. Comentar aí...